Já ouviu Inês, um, um dererê da Inês Brasil? Ahn. Um dererê já, muito bom, muito <risos> bom. Ô Pedro, eu comi um ovo cru ontem, eu tô com medo de pegar salmonela. Salmonela é foda. Tô com diarreia, é o primeiro sintoma. Puta, você tá com diarreia? Tô nada, só pe pegadinho. Não não que tá, Pega o quê? Pegadinho? Salmonela burro. Ah. Mas cozinhou o ovo? Nada, cru. Pegou do cu da galinha instantânea, já comeu. Ah não, então não dá bem, ou não. Novinha. É, novilho. Pegou do cu mesmo? Não, o novilha oh. é vaca, <risos> burro. Oh, chegou. Chegou. chegou. Chegou. Quando ele estiver em algum lugar parado, ele tá não não fala lugar. fica Fica assim, ó. Ele tá não, tá aí eles te vêm, aí eles te vêm. Mas tá vem das costas tá também, tá né Pedro? Né, né, não vai ficar aqui, na Pedro? Não, Se não, aí, mas por... das costas ali não vem não. Na ah, não vem não? Aposta. Pô, você tá aparecendo o um JB, Pedro. Tô ligado. Tô mesmo. Pô, tá muito baixo ou não? Pedro, olha aqui, já muito baixo, dá para rasgar, né? Peraí, peraí, ele vai passar aqui, ó, ele vai passar aqui. É não, só se for certeza vai matar alguém. Tenta ver se tem quantos, velho. Né? Olha ele, pra tá lá em cima, eu tô vendo ele ali. Tá. Vendo que jeito? Ele tá para qual lado? Tá pro lado das duas. Segura ele, não, tá pra ele tá não traveu, não. não, não, não, não, não. Pra cima vortou, cortou, cortou. Vortou o su, cortou o Deixa eu ver se eu pego visão. Corta o seu! Corta o seu! Corta o seu! Não viu, não viu, não viu, não viu. Vi, ah, mas passou aqui na janela, não, viu? Não. Onde? Eu vi na janela, ele ele me viu também, ué. <risos> tá falando sério? Tô, não tô zoando. Tá vendo esse vidro em cima nosso aqui? Aham. Uh -huh. então. então. Nossa, eu tô vendo a bundica, eu tô vendo a bundica. Tô vendo, tô vendo a bundica. também, ali mesmo, ali mesmo. Ô, Pedro, e se nós expotar um pra eles acharem que tem um aqui, o outro fica de malandro? Não, não, dá pra ficar de malandro, dá, fica os dois de malandro. Mas eu acho que não tá de malandro tem muito tempo, Pedro. Eu acho que não Tá, tá, sem nenhum atirador. um que não vi, mas sem atirador. tem outro nas costas. Fica na moral, fica na moral, fica na moral. Juntou, juntou. Ué, são dois, Pedro, já deu a volta. já fez a volta. Mexiu? Qual é a coisa que eu me tiro? Pedói, tá ficando perdido, Não, ele tá me dividindo. Relaxa, relaxa, tá de bom. Tá muito baixo aqui com nós. Relaxa, relaxa. Nossa, é Nuzi. Ah, é né? polícia, Nuzi. Né? Não muda muito, é polícia igual. Tá, tá, tá, tá. Ai, o cara é, A é, ainda, hein? Não, não é P1 hein. É P1. Ah, não mara aqui, moleque. Não mara aqui, molecada. Não mara aqui, é molecada. É não mara é Já foi explotado. Eu tô com medo que eles vêm de viatura aqui por trás, mano. É, esse aqui é o foda. Molecada, molecada com todo, tá, respeito todo respeito do mundo, eu, eu acho, acho que eles já viram com medo. Fica na moral, seu. Fica na moral, fica baixinho, Eu tô na moral, quem não tá é eles. Vai pouco mais pra lá, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, vai indo, vai indo. Volta, voltou, volta. voltou, voltou. Pra o branco de novo, pro, pro branco não, pra... Pra depois do bagulho que não pode, tá ligado? Tem, voltou então, um, pouco, voltou tá um pouco, assim, um um um pouco. voltou um pouco, um pouco. Volta, volta, volta, volta. Fica no meu nome. Esse pilotaio parece estar tentando um pouco. Tá <risos> em cima do, do Pedro Galçot. O sei. cara insistiu em nós. <risos> Foi pro azul... Esse pague não está tá espolinado. Não, não, não. Volta, volta! Ao seu, ao seu, ao seu! Que foi, que foi, que foi? Não, não, não, só pra não espotar. É mano, não é é ele, ele sabe. tá, aí com vocês de novo. É, eu acho que ele espotou nós, tá chamando atenção, acho que vão comer nós costas, hein? O Américo fica de olho ali também. Apera, América! <risos> <risos> Foca, foca. Que <risos> aí, okay, fudeu. Um pouco, um pouco. <risos> Andando risada à toa pra cacete. E na moral.